Oh, cala a boca, cara. não vejo que eu estou a gravar, tá? Só de rapper aos fins de semana eu não, bá? Oh, rapper do fim de semana, bá. Sento o e drop o beat puto Ouviste oh, burro, qualquer pif. Onde eu entro? Tropa é morto ou dito, cuja shit rola pela street. Top. Eu quero pips, full e já caguei para o pé de grima. Os dogs são só pitbulls. Dizem que um gajo é liga e sem a liga não vou caga. E após ninguém vos liga, dizem que a liga são cara. Mas boys eu vivo rimas lindas, minha ambição brada. E vocês falam da liga e até sem liga, não sou nada, caguei. pau é life dog. Tô mais que forte, caguei para os vossos hypes, tops. Os likes próprios. A cultura vem das ruas. Enquanto houver mais blocos, a foda a internet. O rap não vive em sites, blogs yeah. E os rappers querem só a conta a mil Meu puto eu também quero mas sem ter de comprar views A dica é pay per view e vê se enxergas nos ouvidos Ouvintes, pago um para ouvir não vou pagar para ter ouvintes Bitch, se tu ouvires o meu nome bate pala Bitch, bitch, tu bate pala Bitch, se tu ouves o meu nome bate palmas Bitch, bitch, bitch tu bate palmas Se tu ouves o meu nome bate pala bitch. bitch, bitch, tu bate bitch. Tu ouvis o meu nome, bate palmas, bitch, bitch, bitch, tu bate palmas Querem que vocês não estão é a viver, com E a yeah porta estás a viver, mas boy estás a viver com quem? A dica é a vender o rap ao que a contém Eu digo fuck, nessa moda e é à volta nenhum só é o que eu contei. Gassei, a contei Zona onde tu topa mocas E já que andas atrás dela, toma puto, toma notas, caguei Se és por duro ou escuro burro, toma rotas É quem vem fder o game, para mim é tudo, motherfuckers, pussys já sabe gordo, fat, o gosto tropa fete e meu skill é de outra espécie Mas já a bué esquece e não esquece e Rappers andam atrás do people bagging Trocaram calça larga tão se a com legging Fuck it Nah, eu digo fuck Disse ah, eu já nem vejo rappers hoje em dia vejo estúpidos Já foda o vosso público e ah pra mim é tudo grupos Vossos grupos são só trans pois no fundo é tudo pussy Bitch, se tu ouvis o meu nome bate Bate bitch, Tu avis o manom bate palmas bitch, bitch, bitch. Tu bate palmas bitch, Tu avis o manom bate pala bitch, bitch, tu do bate Tu avis o manom bate palmas bitch, do bate palmas